Meus amigos e minhas amigas, vocês que estão ouvindo, ligados aqui na Rádio do Povo de Deus 104.9, muito obrigado pela sua audiência. Estamos iniciando mais um debate na sexta-feira ao vivo com reprise aos domingos. Você que está ouvindo a gente, pode participar pelo 999610104 com mensagem de texto. Você pode participar aqui do debate, dando a sua opinião. A partir de agora, está no ar pela Rádio do Povo de Deus, mais um debate. Conheça o tema do dia. E o tema do dia deste debate é... É possível ser cristão sem ir à igreja? Um tema... Importante, é possível ser cristão sem ir à igreja? É o tema do debate de hoje. Debate 104. Conheça os pastores convidados. Muito bem, muito bem, vamos conhecer os pastores Nós convidamos três pastores para estarem conosco E eles já estão aí É o pastor Milovan Martins, da Segunda Igreja do Evangelho Quadrangular O pastor Charles Smith, da Igreja Batista Shalom da Ilha dos Araújos E o pastor José Franco, da Igreja Batista Morada do Vale Eu vou cumprimentar o pastor Charles Smith, da Igreja Batista Shalom da Ilha dos Araújos Pastor, bom dia, a paz. Bom dia, Tony, bom dia a todos os nossos ouvintes, Pastor Milovan, Pastor Zé Franco, hoje eu estou aqui mais uma vez, né? Estamos reunidos aqui com esse nobre propósito de sermos usados mais uma vez aí como canal de Deus, né? E o Senhor trazer luz ao nosso entendimento sobre um tema muito importante para os dias que nós estamos vivendo. Deus abençoe a todos. Amém. Pastor José Franco, Igreja Batista Morada do Vale, a paz, a paz bom dia. A Bom dia, prazer em estar aqui novamente e só endossando as palavras do pastor Charles, esse debate acredito ser de grande valia para todos que estão nos acompanhando. E eu quero cumprimentar também o pastor Milovan Martins, da Segunda Igreja do Evangelho Quadrangular. A paz, pastor! Paz, uma benção, um prazer estar aqui, feliz de ter recebido o convite, A satisfação estar aqui do lado. Do pastor Charles Smith Smith, <risos> do meu amigo pastor José Franco, né? E pedindo ao Senhor, né, que nos dê direção nesse momento, porque realmente esse debate é, é muito importante para muitas pessoas, né? Para todos nós, mas existem algumas pessoas que às vezes têm uma dúvida, e isso é muito bom para ser esclarecido. Muito bem. Eu gostaria de pedir agora ao pastor Charles Smith para que, na abertura do nosso debate, fizesse uma oração para nós. Amém. Senhor nosso Deus, nesta manhã, nós agradecemos ao Senhor pelo privilégio que o Senhor nos concede de estarmos de pé. Obrigado por o Senhor nos permitir acordar, estarmos aqui. A cada ouvinte, Senhor, que está do outro lado e que nós possamos ser tocados pelo Espírito do Senhor, pois é o Espírito de Deus que nos convence das nossas fraquezas. Muito obrigado por o Senhor nos dar o melhor professor que poderia existir, o teu próprio Espírito, e que nesta manhã possamos ser convencidos por esse mesmo Espírito sobre a verdade da palavra do Senhor, que liberta, que cura, transforma e nos faz ser novas criaturas em Cristo Jesus. Nosso muito obrigado, abençoa a nossa vida, unge, Senhor Deus, os nossos lábios na qualidade de sacerdotes nesta hora, abençoa a vida do Tony, que também tem um papel importante, Senhor, dentro desta rádio que proclama a palavra do Senhor e a todas as famílias de sacerdotes que estão nos ouvindo do outro lado. Fica conosco, que o Senhor traga luz à nossa mente nesta hora. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. 104 FM. 104 FM Muito bem minha gente, vamos começar o debate então Já está conosco o pastor Milovan Martins, pastor Charles Smith, pastor José Franco Os pastores convidados que mais uma vez atenderam o nosso convite É possível ser cristão sem ir à igreja? E a primeira pergunta é, é possível permanecer firme em Deus mesmo não frequentando uma igreja, eu vou tocar essa bola para a direita para o pastor Milovan ele começar dando a sua opinião já sobre o tema de hoje não é possível é, é impossível você ter êxito na sua vida espiritual é possível você ter uma intimidade profunda com Deus é, sem você congregar é lógico que aqui a gente não está dizendo que você é, não vai sentir a presença de Deus Mas um relacionamento profundo com Deus Não tem como você sentir Por quê? Porque você está debaixo da desobediência né? Deus nos ensinou através de Jesus e seus discípulos a congregar né? E isso é desde que tudo começou né? Quando Deus decide é, é, tirar o povo da escravidão o que, que ele faz? Moisés, tabernáculo, faz o tabernáculo, para o povo se reunir, o povo vai se reunir, a minha presença vai se manifestar, o povo vai ver, o povo tem que me conhecer, né? Então, desde que o povo foi liberto daquele cativeiro, nós aprendemos a congregar, nós aprendemos, então, tá aqui, ó, é, por que é possível permanecer firme em Deus? mesmo não frequentando uma igreja, não é possível, né? não é possível, então nós, eu quero deixar um pouco para falar mais daqui a pouco, senão eu vou acabar falando tudo. Agora, <risos> antes, antes de eu convidar um segundo pastor, eu quero aproveitar para fazer o seguinte, tem uma, uma, uma perguntinha aqui, alguém cumprimentando o senhor, olá, me chamo John Ebert, sou da Igreja Assembleia das Oliveiras, sou sobrinho do Cassiano, manda um abraço aí para o meu avô, e pro pastor Charles, que tá no debate em relação ao tema de hoje, qual a visão dos pastores sobre Daniel tá na Babilônia, sem assim, tá no templo? Aí ele ele ele falou alguma coisa e, e mandou alguma mensagem aqui do do tema, mas o que acontece é o seguinte, o que ele quer saber mesmo, esse é, é possível permanecer firme em Deus mesmo não frequentando uma igreja? E a opinião do primeiro pastor é que não, né? Eu vou agora convidar o pastor José Franco da Igreja Batista Morada do Vale, para saber também a opinião dele. Pastor, muito obrigado mais uma vez por atender o nosso convite. Eu agradeço, Tony, por estar aqui, ladeado aqui. Eu tô, estou tô aqui bem, né? A minha direita e a minha esquerda. Eu estou bem. <risos> Juntos <risos> Olha, somos mais fortes. É, amém por isso. É, eu concordo com o pastor Milovan, mas eu faço um adendo. É, aproveitando que o ouvinte já trouxe essa situação, é que eu ia falar sobre essa situação, né? Se você está numa região, num local onde está desprovido de uma congregação, correto? Não é porque você não está na congregação que você vai estar longe de Deus. Não é a, a, a, a igreja, porque muitas pessoas santificam o templo, mas não é o templo que é santo. É eu que sou santo. Não é? Porque eu sou separado. Então, concordo com o pastor Milovan, mas faço esse adendo por quê? Como o próprio ouvinte colocou, esses meninos foram tirados da casa deles, uhum. levados para um reino onde não se adorava a Deus. Então não tinha uma igreja, né? naquele tempo também não tinha a igreja, mas não tinha uma congregação para eles, não tinha um local para que eles pudessem, né? com, com uma comunidade cristã para que eles pudessem estar juntos. Mas mesmo assim, eles não se separaram de Deus, pelo contrário. Eles se separaram das coisas que iam contra Deus. Não é? Naquilo que tange ao ensinamento que eles tiveram desde aquele tempo que o pastor Milovão falou sobre a saída do Egito, onde Deus dá a lei para os seus filhos. E depois vai norteando como seria essa adoração, até para que não se esquecessem, para que os pais pudessem incutir nos filhos toda aquela história guardando a lei com fita no braço, na, na testa, né? na, nos umbrais. Né? Eu até brinco hoje quando eu falo sobre isso. Olha, põe na geladeira, põe no vidro lá no, no espelho do banheiro e você põe pela casa para que você sempre faça como um salmista. Mantenha a palavra viva, guardada no seu coração. É... Entendendo que isso é apenas um adendo, né? Sim. É a gente tem que explicar porque às vezes as pessoas elas pegam palavras picadas e faz daquilo ali a sua lei né? a gente tem que lembrar que Daniel, Sadraque, Mesaque, Abidnego, eles tinham um chamado específico para aquilo ali entendeu? Daniel foi chamado, escolhido por Deus para aquela determinada situação então quando eu sou chamado para uma determinada situação é, eu vou cumprir essa situação Só que um detalhe Por que que Daniel Foi lançado na cova dos leões? Porque ele não quis se afastar de Deus Por que que Mesac e Abidineco Foram lançados na fornalha de fogo? Porque não quiseram cultuar outro Deus A não ser o Deus, o nosso Deus Então, eu só estou Falando isso porque Sim. existem pessoas Que se amarram em uma palavra que foi dita né? Então, Essa pessoa ela, tendo um chamado específico, é uma coisa. Agora, isso, essa regra ela não vale para todo mundo. Ela não vale para todo mundo. Ah, não vou deixar de congregar porque Daniel estava é, sozinho. Ah, vou deixar de congregar. Não, não existe isso. O né? pastor Franco ele falou uma coisa muito importante. Nós somos o templo do Espírito Santo. Né? Nós somos o templo do Espírito Sim. Santo. Mas a Bíblia nos ensina, no livro de Hebreus, a congregar. Então... É, nós não podemos pegar pessoas que tiveram um chamado específico na Bíblia e imitá-los, né? Porque aquele foi um chamado específico, não era para todo mundo. Muito bem. E aí, me permita, Sim. Tony, só para complementar, eu pedi o pastor Smith aqui, o Charles aqui uhum. para que ele pudesse dar esse tempinho só para completar essa palavra. Por Sim. quê? Algumas pessoas que pegam palavras soltas, sem saber todo o contexto, Isso. a minha orientação, por exemplo, nós como batistas, se o um membro sai da, da igreja, né, sai de governador Valadares, vai, por exemplo, para Engenheiro Caldas, para Belo Horizonte, vai para outro estado, a nossa orientação é que chegando naquela cidade onde ele vai estar, que ele procure uma igreja batista como a nossa, assim acredito que são os outros sim, irmãos também, sim, né? Aquele que é adventista procura adventista, o presbiteriano o presteriano, o assembleiano e assim por diante. Não tendo a igreja batista naquela cidade, ele procurar uma igreja onde professe que Jesus Cristo é o Senhor e que a Bíblia Isso. é o centro, Isso. sabe? então não é também desculpa aqui não tem uma igreja batista, aqui não tem uma assembleia, eu sou assembleia, aqui não tem uma quadrugular, porque eu sou do quadrugular não é desculpa para deixar de congregar correto? não correto. é Ah, o pastor falou que eles foram por uma terra que não tinha a igreja dele. não, você não deve deixar de congregar, mas é possível sim, não não é deixando de congregar, mas a região, voltando ao exemplo do antigo testamento não tinha uma congregação ali, mas hoje não é desculpa não é desculpa e muitas pessoas se agarram a isso né? porque não tem a igreja que eu frequentava onde eu morava, nesta cidade, aí eu não vou não meu querido, você vai numa igreja onde professa que Jesus Cristo é o Senhor e que a Bíblia é o centro, é a bússola e Deus te abençoe muito bem, pastor Charles Smith, eu já tenho Isso até uma perguntinha de um ouvinte, que é o Rangel, lá do Bairro São Cristóvão, dizendo, o pastor, muitas pessoas às vezes abandonam a igreja por frustrações. Seja essas... É, dos líderes, irmãos, e fica com esse pensamento ou medo a respeito de todas as igrejas, por isso acaba abandonando elas e decide seguir a Deus fora da igreja. Jesus diz, pois onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome, ali estou. É o Rangel do Baixo São Cristóvão e a pergunta para vocês e direcionada também para o senhor que eu vou cumprimentar agora para falar se é possível permanecer firme em Deus, mesmo não frequentando uma igreja. Olha, eu, eu vejo assim, desde o Jardim do Éden nós temos um plano arquitetado por Satanás que continua acontecendo ao longo dos séculos. Que, que, o que, que Satanás tentou fazer no Jardim do Éden? Desacreditar Deus aos olhos de Adão e Eva. Né? Existem duas instituições que foi o próprio Deus quem criou, a família, né? e a igreja, Jesus veio para fundar a igreja, então é possível permanecer firme em Deus fora da igreja? Não, há situações como o pastor Franco colocou, por exemplo, você muda para um país árabe muçulmano, que eu não tenho uma igreja instituição criada porque isso segundo a lei do próprio estado é crime, ok, se eu vou viver num ambiente como esse, possivelmente eu vou ter que fazer da minha casa, o culto doméstico Sim. vai ser aquilo que vai promover a minha comunhão e a comunhão da minha família com Deus enquanto eu permaneço ali. A pessoa se converte numa, numa cadeia, numa prisão, ele não pode sair. Então ele vai cultuar ao Senhor estando ali preso na cadeia. São situações, são, vamos colocar aí, exceções na regra geral. Agora o que que eu quero? É, é, a gente pensar nisso aqui. Primeiro ponto é. é esse, esse, esse, esse pensamento de você poder congregar, de você servir a Deus fora da igreja, isso ganhou, né? Vamos colocar assim, se tornou algo mais conhecido a partir dos anos 2000, com o censo do IBGE. Surgiu o termo desigrejado. Quem que é o desigrejado? É alguém que cortou seu vínculo com a igreja enquanto instituição. Pronto. Segundo o, o, o censo do IBGE de 2000, eram quase um milhão de pessoas que declararam que eram protestantes não praticantes. Porque agora surgiu essa expressão também. Dez anos depois, esse número subiu para 4 milhões. Né? No, no, no nosso censo de 2010, 40 milhões é, é, alegaram que eram cristãos mas desses 40 milhões, 10%, 4 milhões falaram que eram protestantes não praticantes, que eram cristãos que não estavam ligados à igreja. E no censo do ano passado, por incrível que pareça, esse número subiu para 20 milhões. Então nós estamos vivendo uma coisa, que, uma situação que, que não se justifica. Nós vamos amadurecer isso aí, mas eu vejo o seguinte... Todas as, cartula, as cartas, as epístolas de Paulo, foram endereçadas a uma comunidade, a uma igreja estabelecida num determinado lugar. As cartas de Pronto. Jesus também. Apocalipse. Em Apocalipse, <risos> nós temos sete cartas que foram endereçadas pelo próprio Cristo, o Senhor, o dono da igreja, para igrejas estabelecidas naquelas sete cidades e ao líder. Então, eu, eu acho assim, não tem como... O peixe vive fora d'água? Porque para eu poder permanecer firme em Deus, fora da igreja, eu acho isso impossível. Porque biblicamente isso não se sustenta. Igreja na Bíblia tem a ver com comunidade e unidade. Eu não sou igreja, eu sou parte da igreja. Isso. Paulo vai comparar a igreja a um, a um corpo que tem muitos membros. Você já viu mão, pé e perna andando sozinho na rua? De forma nenhuma. Então, eu, a gente vai discutir isso aí. Eu sei que existem péssimos exemplos de liderança, mas experiências ruins não anulam o que está escrito na palavra de Deus. Então, congregar não é regra, congregar é necessidade. Não tem como eu falar que tenho uma relação direta com Deus, mas eu me recuso a ter uma relação com aqueles que são filhos dele dentro da igreja. Você está acompanhando pela 104 o debate. Hoje nós estamos recebendo o pastor Milovan Martins, pastor Charles Smith, pastor José Franco. debate vai ao ar, ao vivo na sexta, com reprise no domingo. Então eu vou passar para a segunda pergunta e vou deixar vocês bem à vontade para falar por que é importante congregar, pastor Milovan? Primeiro, porque é obediência. Eu acho interessante que quando... Jesus ele veio a esse mundo, né? pisou nessa terra, né? a primeira coisa que ele fez foi fazer discípulos. Né? Fez discípulos. Para que ele fez discípulos? Só para ter uma turma para andar com ele? Só para não ficar sozinho? Jesus não precisava de companhia para andar com ninguém. Quando ele sofreu a maior tentação da vida dele, ele estava no deserto, lá no monte. Satanás tentou, ele estava 40 dias sem comer nada, com fome, corpo humano. Oferece um pão para ele, né? oferece um pão para pessoa que está 3 dias sem comer, para você ver. Ela vai avançar na sua mão. Então Jesus não precisava de ninguém andar com ele. Mas se fez necessário, não é? E, e na maioria da, das palavras de Jesus, você vai ver ele falar de reino. Eu vim estabelecer... O reino de Deus aqui na terra, o reino do Senhor, né? quando ele chama os seus discípulos, ele prepara os seus discípulos para continuar fazendo as obras que ele fez. Né? Então, são muitos exemplos na Bíblia que nós, se pararmos para observar, nós vamos ver que é, o morrer, o ser sacrificado, foi o mais especial de tudo. Né? mas o propósito em geral era constituir ovelhas o propósito em geral era salvar ganhar almas né? e dentro desse contexto todo ele andou com os discípulos ele ensinou os discípulos e tem uma passagem muito forte que eu gosto muito que está lá no livro de Atos, no capítulo 2 verso 42 em diante mas eu vou falar que eu gosto mais e todos permaneciam Unânimes na doutrina dos apóstolos Não está escrita a doutrina de Deus Nem a doutrina de Jesus Todos permaneciam unânimes Na doutrina dos apóstolos Ou seja, nos ensinamentos dos apóstolos É claro que os apóstolos ensinavam o que aprenderam E o que eles aprenderam? Aprenderam sobre o reino aprenderam aquilo que Jesus veio estabelecer. Jesus ele ele declara declara lá no livro de João um dos um, mais lindos que tem, né, sobre essa questão aí o tempo todo Jesus falando de congregar, o tempo todo Jesus falando de frutificar, o tempo todo Jesus falando de, de como ele está em Deus, que é o Pai, nós também temos que estar nele e temos que ter comunhão uns com os outros, se tivermos comunhão uns com os outros teremos comunhão com ele, assim como ele tem com o Pai, então a pessoa que lê o livro de João, ela não pode ser um desigrejado ela não pode ser um desigrejado então não tem, não tem condição né? eu... eu Falei sobre isso na igreja, parece até que o pastor Charles assistiu o meu culto. Eu, eu falei justamente sobre isso. A mão não pode ir para a direita e o pé ir para a esquerda. Não tem como. Nós somos o corpo, Jesus é a cabeça. Então, o corpo está interligado. Não adianta falar, eu sou a igreja. Não, onde está escrito na Bíblia que você é a igreja? Mostra para mim onde está escrito que você é a igreja. Nós somos a igreja e esse nós é quando estamos juntos. É, pastor José Franco usou aqui uns exemplos muito bons, né? Assim também com o pastor Charles, né? Às vezes a pessoa vai para um lugar que, é, nesse caso do pastor Charles, né? Aí sim, não tem. Mas hoje, hoje não existe lugar que não tem igreja, irmão. Se não tem, você funda uma. Você foi chamado para isso, abre uma. A não ser que você esteja <risos> num país né, que por um motivo ou outro, só que isso aí é exceção da exceção da exceção da regra. Então não acredito né, que a pessoa ela vai crescer na vida, ela vai crescer no reino, ela vai estabelecer o reino de Deus aqui na Terra sem congregar. Pastor Zé Franco, é, eu vou fazer, eu vou utilizar uma, uma figura aqui. Por que é importante congregar? Físico, natural e espiritual. Eu sempre falo na igreja que os dois andam juntos. A linha que divide é quase invisível, se não for invisível. né? É... Por que é importante você comer todos os dias? Para que você mantenha seu corpo saudável, para que você realmente tenha saúde. Não é? Então, por que é importante congregar? Por que é importante ler a Bíblia? Para que você também tenha uma saúde espiritual. Saúde na alimentação física vai para o seu físico. Mas a, a, o alimento espiritual vai para o seu espiritual. Para que você consiga, né? usando a metáfora de Paulo, né? tomando posse ali, tomando a armadura de Deus, resistir os dias maus, resistir os momentos difíceis. E assim é que você vai fazer congregando. A minha dificuldade será suprida pela a bênção do outro na minha vida e aquilo que eu posso também ajudar o outro sem falar que desde o antigo testamento o próprio salmista faz uma declaração de ser bom ou muito bom que os irmãos estejam juntos em comunhão né salmo de número 133 Aleluia e ele Senhor, usa e isso aí ele usa essa situação que o pastor Milovan colocou para nós então é importante se você, de repente, como o termo desigrejado ele apareceu sim, mas o termo desigrejado é o termo usado para aquela pessoa que um dia esteve na igreja e hoje não está. É, decidiu. São, também com o advento né, da, da, da, das redes sociais, tem muitos, abre aspas, crentes virtuais, fecha aspas. E é bom, o, o, o, o, a mídia é excelente. Eu falo que a internet é uma bênção, desde que você saiba usar ela para o bem. Né? Mas você não pode se conter com isso. Não há interação. Né? O, ali você está assistindo. Quando você vai para a igreja é para você participar. E outro detalhe, quando você vai é para você oferecer. E nos nossos dias existem muitas pessoas que vão para poder receber. É. Né? E volta falando que o culto não teve isso, que o cantor foi daquele jeito, que o pastor foi... Ou seja, ele não foi com a disposição, com o coração aberto para, para dar. E tem aquele ah. momento também, né, pastor? Aquele momento gostoso de abraçar o irmão, né? Eu não sei, na minha igreja é assim: a gente chega, todo mundo se abraça, a gente acha gostoso estar junto, ainda tem isso aí. Com certeza, e isso faz parte do congregar. E como já foi mencionado, a Epístola aos Hebreus, não é bom ficar sem congregar. Não deixe de congregar como é costume de alguns. Mas que isso não seja seu costume. Tá certo. Pastor Charles Smith, concorda aí? E separando duas coisas, por exemplo, o fato de eu estar ligado a uma igreja não me torna um cristão. Ser cristão é se tornar discípulo de Jesus Cristo. Mateus 16, 24. Aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Pronto, isso é um fato. Agora, a Bíblia deixa claro que a igreja foi preparada para aqueles que são salvos. Então, o fato de eu estar ligado a uma igreja, não me torna um cristão. Mas o fato de eu ser um cristão, a Bíblia me ensina a congregar. Então, a gente precisa ter essa noção. pastor Milovão citou Atos 2, o verso 46, fala o seguinte. Diariamente, continuavam a reunir-se no templo. Partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. Tá vendo? As pessoas querem anular aquele momento onde nós nos reunimos no templo e substituir isso por um ajuntamento dentro de casa. Claro que a presença de Deus se manifesta em qualquer lugar onde ele é honrado Sim. e o seu nome é invocado. Sim. Mas isso não substitui o fato de nós congregarmos. Alegrei-me quando me disseram para ir onde? A casa, a Senhor. casa do Senhor. Né? Então, Salmo 133, que o pastor Franco mencionou aqui, é quando nós nos reunimos como corpo, como congregação, que o Senhor libera a sua bênção e dá vida para sempre. Então, a gente precisa entender que são 110 vezes que a palavra igreja aparece no Novo Testamento. 93 vezes se refere a uma igreja local, se refere a um, uma comunidade estabelecida num determinado lugar e que vive em unidade. Então, quando a gente está falando aqui de igreja, nós estamos falando de placa. Nós estamos falando de unidade isso, e comunidade. Isso, é. Pronto. Porque no arrebatamento, né, o Senhor vai, vai retirar os seus membros da igreja invisível. Não aqui é da igreja tem três, que tem placa. Mas Pronto. estamos em comunhão. Amém. E formamos um corpo só. Não e é? só para a gente passar, para a gente adiantar, eu, eu vejo o seguinte. É, Provérbios 18, Salomão escreve um negócio, ele fala assim, ó que o solitário, ele busca os seus próprios interesses e rebela-se contra a verdadeira sabedoria. Então é o seguinte, a pessoa às vezes ela quer justificar que ela está fora do corpo que é a igreja, porque né? nós somos igreja enquanto congregamos juntos, porque eu sou parte, eu não sou igreja, eu sou parte do corpo, eu sou membro de um corpo. Mas eu, eu, eu vejo que boa parte das pessoas que decidem entrar por esse caminho são pessoas que gostam de apacentar a si mesmas. Se todas as igrejas têm defeito e por isso elas querem justificar o fato delas de terem se desligado da instituição, simples, pastor Milo, vamos falar uma coisa que eu acho bacana, crie uma igreja e você vai perceber que daquela igreja que você criar vai ter desigrejado do mesmo jeito, uh. né? Porque aí eu, eu, eu mudei o foco, eu, eu tô, não estou tô olhando para Cristo, que é o cabeça que faz todo o corpo se movimentar, aí eu estou olhando para o homem, né? Eu estou colocando o ser humano num patamar que não é dele, Cristo falou isso para Pedro, Pedro, né? eu sou a pedra sobre a qual a igreja está alicerçada, o alicerce de uma igreja é Cristo, não é o pastor, né? mas o pastor ele foi comissionado, porque a palavra do Senhor deixa isso muito claro, a gente vai ver isso aí. Como é que eu vou explicar então o um texto de Hebreus 13, 17, que manda eu obedecer os meus líderes, né? os meus guias, os meus pastores, se eu posso pastorear a mim mesmo, por que, que a Bíblia fala tanto sobre Romanos, pastores? Romanos e 2... Efésios 4, né, o senhor diz assim, olha, eu distribuí dons ministeriais e espirituais visando o quê? O aperfeiçoamento do corpo. Então não tem distribuição de dons fora do corpo. Então, vamos entender isso aí, que realmente você achar que, que você pode ter um relacionamento direto com Deus, não fazendo parte da igreja, isso é um pensamento maligno, foi o que Satanás propôs para Adão e Eva no Jardim do Éden. Onde Deus colocou um ponto final, Satanás colocou uma interrogação. E fica essa pergunta, para aí para quem está do outro lado também. Uhum. Quero mandar um abraço ao povo de Itayumi, que está participando e gostando muito do debate, abraçando aí aos pastores. É o pastor Milovan Martins, da segunda igreja do Evangelho Quadrangular, pastor Charles Smith, da Igreja Batista Shalom, da Ilha dos Araújos, e o pastor José Franco, da Igreja Batista Morada do Vale. É o debate aqui, em Bila 104. Meus amigos, a solução para os críticos do sistema é de fato se afastar. E aí, pastor Minovan? Ah, eu, eu gostei um pouco da fala do pastor Charles, né? Que ele é bem clássico né? na maneira de falar. <risos> <risos> então eu vou aprender com ah, ele ainda. Milovan. Eu já jogo mais na lata, né? É tudo rebelde. <risos> é porque a pessoa ela, ela não quer estar debaixo de autoridade entendeu? Só que Deus instituiu a autoridade para ser obedecido, você quer ser alguém na vida, você tem que estar debaixo da autoridade, um professor aprendeu o A, o B, o C, o D, o A e o U, né? Você cresce um pouco mais, aí você vai fazer cursos, você precisa estar ali debaixo da autoridade, aprender, você gostando dos professores ou não, é, o objetivo final seu é se formar, aí você vai precisar se manter, você tem que tá estar debaixo de autoridade, um patrão, você goste ou não, é autoridade, você necessita daquilo ali. Agora, quando é igreja, a pessoa já... Ah, não gostei da igreja, não gostei do que o pastor falou, melhor sair, né? Aqui em Valadares teve um, uns rebeldes, tô nem aí, falo mesmo, uns rebeldes que resolveu fundar a igreja dos, dos desigrejados. Aí eu falei sim, mas aonde está a coerência disso? Se reuniam um dia de terça-feira, os desigrejados, e gente que saiu da quadrangular, gente que saiu da Batista, gente que saiu da Assembleia, gente que saiu para tudo quanto é lado. Falei, cadê a coerência? Já estão sendo igreja, mas igreja do Satanás reuniu está sendo igreja, só que igreja de satanás, então não, tinha, não tem coerência. A pessoa é. é ah, eu sou. Eu, eu, eu sou desigrejado, porque. Infelizmente, a maior desculpa hoje é essa, infelizmente hoje não, não pode se confiar em homem, né, eu já cansei de ouvir pessoas falarem, é, não, meu negócio é com Deus, Falei, é, eu não sabia que você era melhor do que Jesus, não, porque o próprio Jesus congregou, ensinou a congregar, então, você está melhor do que Jesus. Até Jesus se submeteu à autoridade de João Batista, exigindo que João Batista o batizasse, o próprio João falou, oh, eu não vou ser mais do que eu. Ele falou, não, deixa assim por um momento, João, é para que se cumpra, né? Então, até Jesus se submeteu à autoridade, até Jesus, ele, ele para se batizar, ele foi batizado por um homem, né? Então, assim, é, é, uma das, é uma desculpa mais esfarrapada que a outra. Mas, no fundo, no fundo, é o Espírito... Da rebelião, é aquilo que o pastor Charles está falando desde o início, né? Satanás, desde o início de tudo, isso aí também é antes de Adão e Eva, <risos> vem antes de Adão e Eva, né? Já lá no céu, o cara foi tão ousado que ele não respeitou nem o lugar que ele estava, já procurou a rebeldia, a rebelião, né? Então, infelizmente, a pessoa que ela tem esse coração insubordinado, ore. Não é? Tem salvação ainda, tem solução ainda é? é lógico que é, em pouquíssima fração Tem umas pessoas que acabam acreditando nesse tipo de pessoa E acabam seguindo Ah, realmente é, é verdade, né? O pastor da igreja tal fez escândalo Ah, a igreja tal ah, Acho que é melhor a gente seguir sozinho aqui Servindo a Deus em casa né? sinto muito por essas pessoas mas aqueles que não têm esse tipo de pensamento é tudo rebelde é tudo rebelião não existe esse negócio de, de desigrejado por culpa de alguém você dará conta de si mesmo entendeu? cada um de nós daremos conta de nós mesmo então não é porque um pastor x ou y fez isso ou aquilo que você tem a prerrogativa de ficar desviado de ser um desigrejado e até mesmo convencer outras pessoas como eu estava vendo aqui na cidade, né, a fazer a mesma coisa, se lançar, né, nessa situação aí achando que tá certo, é pura rebeldia. E eu vou mais fundo, não é rebeldia enrustida não, é rebeldia mesmo. Ela a pessoa sabe que ela é um rebelde, só que o pastor dela deve ter falado que ela é rebelde e ela não aceitou. Eu, graças a Deus, na igreja eu já falo é rasgado, é no meio do culto mesmo, e ensino né, sobre essa questão de permanecer em Cristo, sobre essa questão da salvação ser individual, né? E você tem um preço a pagar, querido. Todos nós temos preço é, e, a pagar. E uma outra consideração, gente, eu sei que, que infelizmente, para nossa própria tristeza, nós temos péssimos exemplos de liderança, né? e eu fico muito eu sempre falo que quando Deus permite que o homem vá fundo no pecado é porque Deus vai deixar para tratar com ele no dia do juízo não pense que toda igreja que cresce, ela tá crescendo porque Deus está atuando ali para ela crescer Deus deixa o homem entregar-se ao seu, ao seu desejo enganoso e deixa ele ir, só que aí tem um problema, ele vai acertar essa conta no dia do juízo Paulo escrevendo aos romanos no capítulo 1 ele deixa isso claro quando o homem se entrega ao pecado Seja ele da ganância De pregar o evangelho por vanglória Seja lá o que for né? Deus deixa que ele seja conduzido pelo, pelo seu próprio coração enganoso Mas não pense que esse tipo de pessoa Vai ficar impune Porque vem né? O fato de nós termos lideranças Ruins e nós temos aos montes Eu acho que ninguém aqui Porque o tema não é esse Mas é o que eu vejo as pessoas justificarem Ah, não estou na igreja porque é fulano né? fez isso, o próprio pastor fez aqui, falei, gente nós vamos prestar contas a Deus todos nós vamos prestar contas a Deus então não pense porque por ocupar o cargo de pastor ele exercendo a sua liderança errada, desvirtuando o que está escrito na palavra enriquecendo aqui na terra que isso é garantia para ele no céu, porque não é então nós precisamos entender que não adianta usar essa desculpa porque eu estou cometendo um erro em cima de outro erro eu estou anulando aquilo que a Bíblia me ensina, que nós temos que congregar para nós sermos fortalecidos. Cristo abriu o caminho para nós, mas para nós progredirmos nesse caminho que foi aberto por Cristo, ele criou a igreja. Então, nós temos que entender que isso aqui é complemento da obra que começou na minha vida. Cristo me salvou, ok, nele eu, a minha salvação está garantida. Agora, como ser fiel a ele? Como ter compromisso com a palavra dele? Como, me, como é que eu vou crescer se eu não me sujeito à né, a, a, a liderança? Não estou falando só do pastor, não. A Bíblia diz que nós temos que nos sujeitar uns aos outros. Então isso você só consegue desenvolver e aprender congregando. No coletivo. É, Sim, não, não tem como eu... É a mesma coisa assim, gente, não vamos mais para a escola, não, que a gente pode estudar em casa. Falei Não, estudar em casa também é importante no processo de educação, de se educar. Mas educação não ocorre só em casa, tem um espaço apropriado para isso. E a igreja é um centro de, de formação cristã, de educação. Os valores da palavra de Deus são trabalhados o tempo todo. Então, que a gente possa entender que o evangelho não funciona no eu. O evangelho só funciona no nós. O pai é nosso. O pão é nosso. Né? Então, que a gente valorize essa, essa vida em comunidade e unidade. Beleza, eu vou ouvir a opinião do pastor José Franco Você está acompanhando pela 104 Debate Tão importante esse tema É possível ser cristão sem ir à igreja? Pastor José Franco Muito bem é, Só não tem nem o que falar, né? Mas realmente são as desculpas Que a gente fala as mais esfarrapadas possíveis né? Para acreditar no outro aquilo que é débito meu Sabe? Jogar o meu débito para o outro porque no, no homem você realmente vai se decepcionar, mas em Cristo você jamais se decepcionará, correto? E isso é, é tão importante que eu, eu percebo né? quando o próprio Pedro, naquele momento de fragilidade dele, não, o primeiro momento foi de força, né? onde o próprio Jesus ele perguntando para os discípulos o que, que o povo dizia que ele era, e o que, que vocês dizem que eu sou. E Pedro saiu na frente e falou e Jesus foi lá e explicou foi espírito. De a pouco, quando ele fala da sua morte, Pedro já entra na frente e fala que isso eu não vai morrer não, eu morro no lugar, eu dou minha vida. E Jesus falou assim meu filho, você não sabe o que você está falando, né? E ele falou assim olha, até falou chamou né, sai, mandou Satanás correr porque isso aí já não era obra de Deus. E ele falou antes que o galo cante três vezes você vai me negar. E aconteceu que Pedro, realmente, aconteceu, nós sabemos a história, Pedro negou Jesus três vezes. O que, que Jesus fez? Não me decepcionei com o meu discípulo, que ele morre e vá para o inferno. Não. Uhum. Então, ou seja, no homem, mas nenhum deles se decepcionou com o pai, com o mestre, com Jesus. Mas no homem você vai se decepcionar. Quando você mira o homem quando você vai para a congregação e quer ficar observando o pastor pregando, quer ficar observando a roupa do irmão, da irmã, quando você vai fazer isso, você não está indo para cultuar, você não está indo para aprender, para dar e para receber. Então isso é muito importante, não adianta. Eu não estou indo por causa que o irmão brigou comigo, o pastor chamou minha atenção, isso é apenas desculpa, apenas desculpa. Olha, outra coisa, Tony, só para a gente completar... Sim, nós a, temos bastante tempo... Ali, a né? independência, o andar sozinho, o apacentar a si mesmo, isso não é uma virtude, isso é um desvio de conduta. Eu acho que a gente precisa, né? A Bíblia está repleta, tem, eu só trouxe o Salmo 65, verso 4, ele diz assim... Bem-aventurado aquele a quem tu escolhes e fazes chegar a ti, para que habite em teus átrios. Olha que coisa interessante... Nós seremos satisfeitos, saciados da bondade da tua casa e do teu santo templo. Amém. Davi no Salmo 27, verso 4, o que, é que ele diz? Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, no final de semana, a buscarei por todos os dias da minha vida, que eu possa habitar onde? Na casa do Senhor, para contemplar a sua formosura. Porque a igreja é a beleza de Cristo manifestada ao mundo. Isso é a palavra do próprio Senhor Jesus. Né? Então, para que eu possa habitar na tua casa, contemplar a tua formosura e o que que o salmista ainda diz, no verso 4: né? contemplar e aprender no seu santo tempo. Então, igreja é lugar de aprendizado. Gente, estou recebendo um abraço aqui da Yara. Yara é ouvinte da rádio. Convidar a Yara para vir participar do debate um dia desse aí, viu? Um beijo, Yara. <risos> Obrigado pelo carinho. Deus te abençoe aí, viu? Zilar e José também, né? Mandar um abraço aqui, que é Tio Yara. Nós estamos mandando abraço para todo mundo. O abençoe. Senhor abençoe vocês aí. Então, vou mandar um abraço também, um abraço pro William, <risos> <risos> abraço pra Benézio, abraço pro John, um abraço para todos que estão nos acompanhando aí pela rádio, né? Que Deus abraço. abençoe a vida de vocês. Agora, é, continuando é, a, a conversa aqui, né? Deus, quando ele... Ele estabelece autoridade sobre a nossa vida, é porque ele sabe o que é melhor para gente. Ele, ele não, ele, de maneira nenhuma, ele, ele jamais instituiu é, é, uma autoridade que não tivesse passado por um aprendizado. Ah não pastor, quem que ensinou Moisés? O próprio Deus. A vida ensinou Moisés naquela situação, quando Moisés ele, ele cresceu ali no palácio, aprendendo todas aquelas coisas ali no Egito, aquilo também serviu para ele. Mas do jeito que o coração de Moisés estava e a mente de Moisés estava, não dava para Deus usá-lo, porque ele estava cheio demais. E Deus só usa quem está vazio. Você aí que é muito cheio, entende isso. O óleo só é colocado no vaso que está vazio. O vaso que está cheio não dá para colocar mais nada. Então Moisés ele passou 40 anos ali, sendo o quê? Pastor de ovelhas, aprendendo, né? sendo ministrado, para depois se levantar para ensinar. Tem uma coisa que eu costumo dizer na igreja, sobre essa questão aí. Deus ele tem todo o poder, Deus ele pode resolver centenas de milhares de situações, não piscar de olhos, não estalar de um dedo. Né? Agora, se você estudar, você verá que na Bíblia Todas as vezes que Deus ele quis se manifestar ao povo, ele usou um homem Ele usou a autoridade Deus poderia ter tirado o povo do Egito Aliás, vamos voltar lá no início né Deus ele poderia ter é, é, salvado toda aquela nação sem precisar levantar Noé e salvar só a família de Noé? Poderia, quebrantava o coração de todo mundo, mas ele não fez entendeu? Porque nós temos liberdade de escolha Isso aí ele deu a nós Então ele, ele levanta uma família Levanta Noé Para começar de Noé Uma nova humanidade Se entristece e tal E aí a gente chega né Até Moisés Deus poderia ter tirado o povo da escravidão Ele poderia ter enviado né, Sei lá, ter acabado com com, com o povo do Egito Deixado o povo reinar lá no Egito mesmo Ele poderia ter feito várias coisas Na própria Bíblia ele faz que Ele nos, ele nos pega né, com, com mão de águia Ele nos carrega Então assim Mas ele levantou autoridade para fazer Ele levantou Moisés para tirar o povo Antes de Moisés é, Não descer mais do monte Ele falou Moisés pega Josué Prepara Josué consagra Josué, quando Arão estava para morrer também, a ordem foi, prepara seu filho, vamos consagrar seu filho, né, porque continuaria debaixo da autoridade de uma pessoa, né, depois vieram o tempo dos juízes, depois o povo quis rei, né, aí veio, veio profetas, né, para estar tá ali ensinando, liderando, até que viesse Jesus, veio João Batista, é tudo ensinamento por um homem, todas as coisas que qualquer homem da Bíblia fez, Deus poderia ter feito sem homem nenhum, mas Ele fez, porque Ele estabeleceu a autoridade, Ele estabeleceu para nós que nós devemos seguir as nossas autoridades, essas nossas autoridades nos levar até Ele, entendeu? Não porque essa autoridade é o caminho, essa autoridade, o caminho é Jesus, mas nós ensinamos o caminho que é Jesus, então, é muito importante é, você entender que, ah, não, eu já sou salvo e o, o meu melhor é continuar sozinho para eu não me decepcionar, querido. Olha no espelho que você vai se decepcionar. É, e ninguém se autoeduca, né, gente? Ninguém é capaz de se autoeducar, não é? A gente precisa do outro. Eu é, é, só vou deixar aqui Efésios 1, 4, 11, 12 diz assim. Assim, ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o propósito de aperfeiçoar os santos para a obra do ministério, isso aqui está falando da igreja, para que o corpo de Cristo seja edificado. É possível uma pessoa estar na igreja e não fazer parte do corpo de Cristo? Claro que é, porque para fazer parte do corpo de Cristo eu preciso experimentar o novo nascimento. Isso aí é uma conversão genuína. Nós não estamos aqui defendendo o simples fato da pessoa estar na igreja. Tem pessoas que estão na igreja, que comparecem nos nossos cultos, que dizimam, que ofertam, que cantam os louvores, mas continuam perversos como eram antes. É ótimo na igreja, mas é um péssimo marido. É ótimo na igreja, mas é um péssimo pagador. O último da foto, não é? foto foi sobre isso. Então, então pronto, eu... nós estamos falando de coisas distintas, diferentes, mas que estão interligadas. A igreja salva? Não, a igreja não tem o poder de salvar. Quem salva é Cristo, mas a igreja é o lugar que Deus preparou para os salvos. E detalhe disso tudo, dentro dessa nossa colocação aqui, é que algumas pessoas ainda seguem uma, um costume antigo. Você não vai à igreja para cumprir, para bater ponto, não é? Quer dizer, então, sim, sim. se eu fui na escola bíblica, se eu fui de manhã, não preciso mais ir é à noite. E tem alguns que estão indo só uma vez e no domingo à noite. É para cumprir tabela. Não é para isso que a igreja serve também, não. Sabe? É para a gente estar juntos e, e, e essa congregação, isso faz muito bem. Dentro do, do, do, do liderar aqui, se você não sabe ser liderado, você também não serve para ser líder. Porque o bom líder é aquele que aprendeu a ser liderado. E melhor ainda para aquele que o liderou, é vê-lo liderando melhor do que o seu próprio, que ele mesmo fez. E outro detalhe, é, aqueles que estão nos ouvindo, meu querido, minha querida, você vai se decepcionar em todas as áreas, com um homem em todas as áreas da vida. Vai se decepcionar com um homem, um ser humano, né? dentro da congregação, é para... Os salvos, mas é para a gente, pecadora, né? É o segundo estado, né? Pecador perdido sem Cristo, mas um pecador continua ainda aqui neste mundo, pecador, porém salvo. Vai se decepcionar no local de trabalho. Quando você eh, colocou a sua confiança no seu colega, ou no seu chefe, ou alguém, você vai se decepcionar. Vai se decepcionar na vida afetiva também, com cônjuge. Aquela. Aquela expectativa que você tinha do seu marido, da sua esposa, e de repente uma hora não acontece aquilo que você esperava. Vai se decepcionar. E o que você vai fazer? Então se decepcionou no local de trabalho, vai embora. Decepcionou com cônjuge, separa. Decepcionou com filho, deserta. Né? Deixa ele para escanteio. Não. Eu acredito que esta não é a resposta. Não deve ser essa a desculpa. E não existe uma desculpa para não se congregar para se congregar, melhor dizendo, é necessário, e é bom que o homem esteja junto, olhando para o começo, quando o pastor Charles falou, Deus olhou para o homem e colocou alguém do lado dele, depois vieram os filhos, e assim eu entendo, não é partindo, voltando um pouco no local aonde você não tem condições, a sua família, a sua casa, ali será a igreja do Senhor, é simples assim, é? E depois outras pessoas vão ser acrescentados como atos coloca para nós, né? E vai Mas se acrescentando vai aqueles que o lá, sim. É? E, então, e é, eu também penso o seguinte, né? A gente precisa é, é, resgatar, porque a mesma pessoa que acha que congregar não é importante e, e todos nós aqui somos adultos, nós nós esfriamos, gente. Ninguém consegue permanecer firme no Senhor se não estiver participando do corpo de Cristo. É aquela história da brasa, né, é no Brasil. Falar <risos> Concordam? Por exemplo, eu vejo as pessoas falando, olha, eu estou dando um tempo aí, eu estou longe da igreja, não estou longe de Deus. Porque, olha, Satanás te ensinou uma coisa e você aprendeu, mesmo sendo o pai da mentira. É impossível você estar é, perto de Deus e longe da igreja. Pastor, eu tô lembrando aqui, eu estou lembrando aqui, é falar com esse tipo de pessoa que Jesus falou com a Pedro, eu falei, é Pedro. Satanás se irandou, se irandou por você, né? Mas eu, eu não permiti, eu roguei ao Pai por você. Então... E olha, eu não sei, né? Eu penso assim, a gente critica muito prova. Ninguém gosta de fazer prova, concorda? Vai fazer um concurso, está na faculdade, está na escola. Ninguém. Me dá outro instrumento para ferir conhecimento que não seja a prova. A gente não critica é? a prova, mas como que eu vou aferir o conhecimento de alguém se não for através da prova? Nós criticamos a existência do Estado. Tá, mas o que que poderia substituir o Estado? Tá difícil. Então tá, eu não gosto da igreja instituição, mas o que que poderia substituir? Mas se foi Cristo que fundou a igreja instituição, e sempre lembrando né, que o Espírito Santo ficou encarregado disso, que as pessoas querem sempre colocar, mas Jesus, tem um apóstolo famoso de Curitiba, você já sabe, fala, falarei por parábolas, que ele diz que Cristo não veio abrir uma igreja com placa, mas montou uma equipe. Hum. Aí, esse mesmo cidadão que fala isso, ele tem uma igreja é com endereço e CNPJ. É incoerência. Entendeu? É, é complicado. Ele diz que Cristo não veio abrir uma igreja com placa, mas a dele tem. Que veio montar uma equipe, você está entendendo? Então esse, E ganha dinheiro fazendo palestras, rodando o país inteiro defendendo esse tipo de coisa. Então, esse tipo de pessoa que não acredita que a igreja, enquanto instituição, ela é importante, é a mesma que questiona se eu devo guardar o domingo ou não. É o mesmo tipo de pessoa que questiona para que, que eu vou ofertar e dizimar. Então, ela entra naquele jogo de Satanás que começou no Éden, quando ele começa a desacreditar aquilo que Deus fala Rebeldinho. perante Adão e Eva. Qual foi o resultado? A queda do homem. Então, que a gente possa valorizar, né? Eu acho que essa pandemia trouxe algo muito importante. Essa pandemia ou ela te aproximou mais de Deus, <risos> ou ela te afastou ela dele te... completamente. Na verdade, a pandemia mostrou quem, quem é quem. Sim, é, de verdade. Sim, pronto. E, e, e dentro disso, de, desse, dessa prestação de contas final, muitas pessoas também eh, se acobertam aí, como o senhor mesmo disse, já que eu não estou congregando, eu não preciso dizimar. Já que eu não estou congregando, eu não preciso ofertar. Já que eu não estou congregando, eu não preciso visitar Fulano de Tal. Então, é, sabe como é o que a Bíblia diz? Um abismo, o salmista fala o que? Um abismo Ch chama um outro, outro abismo. abismo. Então, meu querido, é, as grandes, os grandes desastres eles aconteceram de uma vez, mas foram pequenos focos que fizeram com que o grande desastre acontecesse. Então, se você não quer que um grande desastre também aconteça, não fique aí com esses pequenos focos com você, porque não vai te levar a um bom lugar. Nós estamos chegando à reta final do debate, que é ao vivo na sexta, com reprise aos domingos, aqui pela Bila 104, a Rádio do Povo de Deus. E agora eu vou deixar... Um espacinho de um minuto para cada pastor Fazer as considerações finais Começando começando pelo pastor Milovan Martins e já agradecendo ele Da segunda igreja do Evangelho Quadrangular Que sempre que é convidado Está conosco aqui Pastor, as considerações O endereço da igreja do senhor, os trabalhos Amém, obrigado mais uma vez Por ter convidado é, Mais uma vez Obrigado por estar aqui é, De frente aqui para o Tony meus amigos pastores, pastor Salles Smith, se <risos> for falar com o pastor, Smith. ficou José meu fã viu? Branco, né? E a consideração final é essa, irmão. Vai converter, converte. Chegou um desigrejado perto de você e começou a falar asneira. Sai de perto dele, vai procurar uma igreja. Ah, mas não tem igreja perfeita. Não tem igreja perfeita. A igreja perfeita, ela vai estar tá morando no céu. Então, por aqui, vai ter muita prova, vai ter muita luta, mas não é desculpa para você seguir orientação desses rebeldes desigrejados. Ainda que eles acham que não, eles são. Né? E, e quero mandar um abraço aqui a toda, todo o pessoal da Segunda Igreja Quadrangular, para minha família, para todos que estão nos acompanhando aqui no debate, né? Um abraço para o Paulo Henrique. Já é o segundo debate que eu participo que ele não liga, ele não chama, uhum. né? <risos> a gente gosta muito da participação dele e deixar o convite, né? Hoje nós temos o nosso culto, sexta-feira da Vitória. Amanhã às 19 horas uma gincana com a Juventude. Tá muito bom, tá. Temos brincadeira, mensagem, pregação, né? Temos um louvor abençoado. Então é, a juventude ela tem o um lugar de, de, de descontrair, que é na casa do Senhor, né? E amanhã, e amanhã não, domingo de manhã, às 9 da manhã, o nosso culto de missões, né? E à noite também, às 19 horas e 15 minutos, a segunda edição do nosso culto de missões. O céu é o nosso convidado, segunda igreja do Evangelho Quadrangular, Rua Mato Grosso 278, bairro de Lourdes. Beleza! Pastor Zé Franco, Igreja Batista, Morada do Vale, muito obrigado pela presença do senhor. Obrigado, Tony, obrigado a equipe por ter convidado a gente, é uma satisfação estar aqui. E só para pegar um gancho, tanto foi o pastor Charles como o pastor Milovan falou com respeito a, a esses desigrejados, né? no sentido de, de afastados, e coloque uma coisa no, no seu coração. Com respeito a esse afastamento, não é o outro que vai responder por você, é você quem vai responder por você, ninguém mais. No dia do juízo, a cobrança será totalmente sua. Quero mandar um abraço, um beijo carinhoso para a minha família, a esposa Lourimar, Samuel e Ana Laura, MG que tá, deve estar tá ouvindo junto com a Lorizete os irmãos, os membros, aqueles que congregam conosco na Igreja Batista Morado do Vale, que fica ali no bairro Morado do Vale, que Deus abençoe a todos. A nossa igreja ela fica na Rua Martin de Souza, número 52, no bairro Morado do Vale. É próximo ali à Avenida Lisboa, aquele canal, perto do, daquele posto de combustíveis que tem ali. E os nossos encontros, nossas celebrações, acontecem no domingo às 9 horas da manhã com a nossa escola, às 7 horas da noite com a nossa celebração de louvor e na quarta-feira com o nosso culto de estudo. Aqueles que estão nos ouvindo, não é? hoje é sexta-feira, mas no domingo nós temos aí os nossos encontros marcados às nove da manhã e às sete horas da noite. Deus abençoe, um abraço, um beijo no coração de todos aqueles que nos assistem, em especial aos namorados do Vale. Pastor Charles Smith, da Igreja Batista, Shalom, Ilha dos Araújos, muito obrigado também pela presença do senhor. Rapaz, o prazer é sempre nosso poder estar aqui, né, ensinando e aprendendo, porque aqui a gente faz as duas coisas. Deixando um abraço também, gente, hoje eu queria mandar um abraço especial ao pastor Cristiano da Igreja Batista Missionária e também ao Cassiano, né, porque foram João Batista na minha vida, foram eles que indicaram para eu poder estar aqui participando dos debates, estou completando um ano, está falando com o pastor Milovan, um ano, né. E sou muito grato a Deus por esta Tem que fazer uma festa Agora, para nós, pastor Milovan que vai comer o bolo maior Porque ele está aqui desde o início é. né? Eu e o pastor Zé Franco Nós somos que se juntaram depois Mas mandando um abraço a todos A nossa igreja fica ali na rua 14 1130, logo depois da creche da ilha E os nossos cultos acontecem Quarta-feira e domingo Manhã e noite E eu espero vocês lá, um forte abraço a todos meus amigos, estamos chegando ao final de mais um debate que o tema foi É possível ser cristão sem ir à igreja. Sexta-feira o debate ao vivo com reprise no domingo. Até o próximo debate, se Deus quiser.